Memento mori, lembre-se que você irá morrer. Na Roma antiga, quando o general voltava para casa depois de uma campanha vitoriosa no exterior, era tradição a cidade sediar uma gloriosa cerimônia pública em sua homenagem. Um homem ficava atrás do general sussurrando a seguinte mensagem, olhe ao seu redor, não se esqueça de que você é apenas um homem, lembre-se de que um dia você irá morrer. Memento mori. Esse era um lembrete para ele minimizar as armadilhas do ego e lembrar da fragilidade e impermanência da vida. Diversas religiões e correntes filosóficas como o budismo e o estoicismo adotam esse conceito como a base de seus ensinamentos. O estoicismo trata a morte como algo natural e certo, que não deve ser temido, mas sim cultivado. A ideia de que vamos morrer um dia causa terror em praticamente todos nós. Por isso, evitamos pensar sobre o assunto e a sociedade busca prolongar a juventude o máximo possível, como se pudéssemos viver eternamente. Mas isso só nos afasta da única certeza que temos na vida. Todos nós vamos morrer. A ideia de que a vida é curta e de que você é mortal só é depressiva se for interpretada de maneira errada. Ela deveria te dar um senso de prioridade sobre o que importa, sobre o seu propósito aqui nesse planeta. Lembrar que você irá morrer deveria te dar mais energia para viver o único momento que existe, que é o agora. Em vez de ficar vivendo os arrependimentos do passado ou as ansiedades do futuro, que são apenas ilusões, precisamos viver o presente, o único momento que importa. O pensamento da sua mortalidade deveria acompanhar tudo o que você faz, não sobre o olhar macabro, mas no sentido de entender que tudo é efêmero, porque essa é a única forma de garantir que você faça a coisa certa. Lembre-se que esse poderia ser o seu último dia de vida, o seu último vídeo, o seu último projeto, a sua última viagem, o seu último encontro com a pessoa amada. Por isso, nunca se despeça de alguém brigado ou deixe para fazer amanhã o que deve ser feito hoje. Lembre-se de que caixão não tem gaveta e que nem dizia um amigo meu de que adianta ser um artigo matrículo cemitério. Viva o presente da maneira mais intensa possível e desapegue-se das coisas. Tudo irá passar. E você não levará nada de material contigo depois da morte. Todos nós temos um câncer terminal, só que os médicos não conseguem nos dizer se nós partiremos em 5 horas, 5 dias, 5 meses, 5 anos ou 50 anos. Mas sem dúvida alguma, você irá morrer. Essa é a única grande certeza que temos. A melhor opção então é fazer as pazes com a nossa mortalidade. Quando você se lembra de que está se aproximando da morte a cada dia que passa, isso te encoraja a fazer as coisas mais importantes aqui e agora, sem procrastinar, deixando as besteiras e outras preocupações tolas de lado. Essa poderia ser uma outra forma de dizer carpe diem, do latim aproveite o dia, ou memento vivere, que quer dizer lembre-se de viver. Mas ainda prefiro memento mori para lembrar de acalmar o nosso ego e finalmente aceitar a morte como um convite para viver a vida. Afinal, lembre-se que você irá morrer.